Os aspectos da vida, como a visão, a percepção, as formas com que você condiciona seu bem-estar são baseados na maneira com que você julga a realidade e o código para estabelecer esse julgamento é, são as métricas que você assumiu como regras sociais e condicionais para que haja o desenvolvimento do que é a mesma estabilidade que você busca. Então, se você busca essa estabilidade, essa serenidade, essa saciedade, o equilíbrio, não adianta você buscar essa saciedade usando métricas e condições que geram o contrário disso. Não adianta você estabelecer um padrão de comportamento que gera desconforto, gera medo, angústia, agonia, se esse padrão de comportamento é, tem como objetivo gerar serenidade, saciedade equilíbrio. Evidentemente, no momento que você sentir, se alívio, paz e conforto, esse é o padrão a ser aplicado. Alívio no sentido de deixar de, de, de, de nutrir aspectos, é, padrões e formas que te incomodam. E eu não digo com padrões de doença psíquica, né, de patologias como, por exemplo, seres que buscam atos ilícitos, é, crimes e atos moralmente questionáveis, porque esses seres têm um alívio momentâneo, mas não têm uma, um estado de paz e tranquilidade. Eles vivem na busca desse, dessa condição de alívio devido ao hábito dissociativo, devido a, ao comportamento... Moralmente questionável, estou dizendo o ser que tem é, aspectos positivos em suas ações, funções e padrões que a ele são um benefício, são de forma a estabelecer uma forma de vida. Então, se você está fazendo, um está um, tendo um comportamento buscando ficar bem e esse comportamento... Uh, claramente não te deixa bem, é interessante verificar as regras, a conduta que você está honrando, porque essas métricas assumidas e assimiladas durante seu desenvolvimento e seu aprendizado familiar, elas não são métricas positivas para você. Essa agência, essa liberdade da individualidade é desenvolvida aos poucos, com o tempo, com amor e carinho. É uma construção. Paz.